Oi! Bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô me arrumando aqui pra ir pro... Pra um passeio que eu vou fazer. Eu moro numa casa alugada, né? Mas eu moro numa casa alugada. E a pessoa que é responsável por cuidar daqui... Então a gente vai conhecer um jardim hoje, aí eu tô dando uma arrumada, porque é uma viagem de trem, então a gente vai viajar de trem, tá? Tô usando esse protetor solar, mas é, tá sim, no final. Que protetor solar você usa? Deixa aí nos comentários um protetor solar que você gosta, que ele seja muito confortável e sequinho, tá? Porque eu gosto desse tipo de protetor. E aí por cima, só pra tampar... Espinha, essas coisas assim, palmas umas descolorações, eu vou passar um pouquinho só de BB Cream, que também tem proteção solar. Só pra passar assim, sabe que é ela é uma coisinha de veludo, então ajuda já. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Acompanhe. Hoje, esse vídeo vai ser na segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite Pra eu ter um tempo de editar Melhor Ó, É isso Então, esse é o rolê Vamos passar um blushzinho aqui também Pra não ficar tudo Só branco, branco Esse é um blush de uma marca polonesa Que chama Golden Rose E aí a gente vai passar aqui não é nada, nada, nada, nada, só... Só pra ter uma coisa ali, uma... Uma leve, leve, leve cor... Ok. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Tudo certinho? Vamos... Ó, vou assim com meu macacão, mas esse macacão vai virar coisa de mim. Eu ainda preciso aprender a usar macacão porque ele incomoda. Eu já preparei de manhã a minha salada pra eu levar, tá? E aí, aqui tem o sal e a pimenta, e o óleo e a manteiga. Essa aqui é a salada do segundo dia. Ai, eu amo essa parede que eu fiz. Essa aqui é a salada do segundo dia, então se você tá interessado em descobrir qual é, vai lá no blog do terceiro dia, mais ou menos. Tá bom? Então agora, a gente vai fazer o café da manhã... E eu já tenho que correr porque eu já tô atrasadíssimo. Tá certo? Então eu vou fazer as coisas aqui e mostro pra vocês depois, tá? Menina, que correria que foi agora, hein? Vamos então colocar a saladinha aqui. Eu não precisa desse papel, mas eu quero colocar um papel aqui. vai junto. Eu tenho isso aqui, ó, que eu comprei na Daiso. Um goutinho aqui. fazer um, um hashi. Ó, fofinho. Só que eu vou levar uma mais por questões, né? Ah, salada a gente não precisa de faca, então não precisa levar faca. Aí eu vou levar um smooth pra tomar dentro do coisa e o resto eu vou tomar aqui por questões de tempo. Sabe que eu acho que eu tenho um espaço para colocar essa maninha? Ah, não cabe. Olha, que você Tem ideia, não sei. Será que cabe aqui? Seria fofinho. Ai, coube. Uma lancheira, olha. Não é fofo. E aí, na lancheira, cabe isso. Perfeito! Eu comprei tudo na base, essas coisinhas. Olha o almocinho da gata. Na Minnesota, na Minnesota. Não tem mais Minnesota aqui. Aí a gente coloca ele assim, sentadinho. Esse um, Esse smooth o problema é que eu acho que vai abrir. Então a gente vai colocar aqui na lateral Tem uma meia aqui, fazendo o um que? Luva <risos> Tudo errado da a, a gente vai colocar aqui nessa lateral O resto é essa balança É, balance. Vou colocar a câmera e a bateria extra que eu tô levando E partiu Partiu viajar pra Biawequots Biawequots, eu acho que é o nome se chama a Igreja Branca. É uma cidadezinha pequena, mais ou menos uma hora daqui. E vamos lá! E chegamos aqui. Ui, tá todo preto, mas eu acho que é a luz. Chegamos aqui na estação de trem. É, a estação de trem de Wrocław é assim. É um edifício muito lindo. E aqui dentro você encontra mercado, McDonald's, Starbucks, Costa Café. Aí, ali tem umas... Nossa, tem muita gente aqui, por sinal. Tem uma galera sentadinha ali. E é um prédio muito, muito, muito lindo. Deixa eu tentar mostrar assim por cima. É que tá contra a luz. <risos> Mas é um prédio muito, muito bonito. E aí a gente tá indo lá pra... Eu tô meia hora adiantado, eu prefiro. Então aqui na frente tem umas... Lojinhas também, tem um, pré, um hotel, então a gente tá indo lá só mesmo porque eu tô adiantado, só pra ver o horário do trem e tudo mais. Ah. Ah, então ah, A entrada é assim. Ó, ah, bem bonito isso aqui. A entrada é assim, tem muita gente. E aí aqui.. Então aqui tem os o que tá chegando, certo? E ali tá o que vai sair. Oi? Então, o meu é de meio-dia e um, e é no perão 4, é no andar 4, então, vamos ver. Então, é assim, mais ou menos, o teto é um teto bem bonito, é muito bem decorado, é uma... Não sei a história da estação, mas é muito bonito, então, é, é bem, bem, bem, bem interessante. Então pra lá tem umas lojas, pra cá tem umas outras lojas, só que aí a gente vai reto e eu já vou ficar no local. Deixa eu só confirmar mesmo se é o que eu que eu vi. Aqui, e ele tá no, no andar 4. E é uma coisa que eu odeio aqui, sabe? Que eu nunca me encontro... Eu odeio andar nesses, nesses trens, porque eu realmente nunca me encontro qual pegar, qual andar Então o peron é isso aqui, como se fosse o... Ui, quase bati no moço O peron é como se fosse a plataforma, certo? Então o nosso é o 4 a gente vai andar, ó, o 2 E tá lotadíssimo, lotadíssimo Algumas pessoas com máscara, outras pessoas sem máscara Perão 3, então o nosso é o próximo lá Então Perão 4 Então aqui é a entrada Do, do, do perão E ali pode subir de elevador Então vamos Tá meio torta essa câmera hoje E aí é assim Às vezes aqui aparece o um nome Sabe? Do coisa onde você vai Nessa companhia Cadê? Coleiro nosso auski. Não sei falar. Ah, aqui também às vezes funciona. Não sei como funciona isso. Mas você coloca sua mala lá embaixo e aí ajuda a subir. Uh! Vou te mostrar uma outra vista aqui da. Oh. Não é uma situação grande, mas é ok, sabe? Então é isso. Vamos lá. Ó, aqui é o trem Vamos entrar pra... Ó, então o trem tá indo Pra as cidades de Albivetes Então ele é assim Tem uns locaizinhos pra sentar Eu não sei nunca Quando é a primeira classe, segunda classe Terceira classe, quarta classe Eu apenas vou sentar, porque no Esse é o aplicativo ó. Aqui no aplicativo não fala É apenas, só fala Né, que é Segunda classe, classe 2, mas aí não fala se eu posso sentar em any places. Então eu vou sentar nesse any places aqui, de frente, porque o trem tá indo pra lá, então é isso. Então é isso, ó, minha blusinha, eu adorei essa blusa que ela pinta, tipo, eu queria uma branca dessa, seria tudo. Ou eu mesmo posso fazer uma branca, né? A gente pode fazer um vídeo disso, eu pintando uma camiseta, o que vocês acham? Então. Meu limusinho, meu macacãozinho. O problema de macacão é que quando você senta, ele espreme toda a sua pança. E aí você. Ele espreme porque. Você... Ele tem que estar tá bem certinho aqui, ó. E aí, se não estiver bem certinho, ele fica folgado. E aí se ele fica folgado, você fica desconfortável. É. Oh, é uma... Ui, tô me ligando, peraí. Está no monastério chamado Abbey Monastery. Não sei muito o que falar, mas íamos visitá-lo. the uh first -huh. in public Oh wow. Marvelous. And what was written. Uh what was written? This was of course the, the old Polish style. Mas basicamente, o significado era que o homem diz à mulher Você resta e eu vou fazer o trabalho para você Eu preciso essa frase! Isso é maravilhoso A gente está visitando a igreja do monastério Então vocês vão ver que é bem antigo as coisas. Está desregulado até. Tudo isso é feito de madeira. Tudo isso é feito de madeira. Olha isso. É incrível. É incrível. É realmente muito lindo. Olha essa mini-área de oração. Ai, é lindo, real assim, muito lindo. Olha esses banquinhos para você sentar. Agora por trás do altar, olha como era é o altar. Essa área tá fechada. Geralmente nas, nas igrejas, pelo menos na perto do lado de casa, tem... Pessoas que foram sepultadas aqui. Olha outro. Outra pintura muito linda. Olha o tapete. Amei aquele tapete. Eu amo É incrível. É Realmente é muito incrível. Olha o tamanho. It's incredible, right? Olha o tamanho dessa pintura. É gigante. Para fazer renovação disso deve dar horas e horas There is no There is um, we Polish. don't use this anymore, Pobrucha. I should that's good, yeah. But it means I will probably because it's about um grinding uh aha aha wrong and pictures ah oh. look oh. for look look this my need check out check wow the one that you turn a bowl a bowl like a yes Dobra, już coś zygnęło. Takie drewniane było, ale to chyba nie ale wiem, co. Ale chyba poszły się pać. Mm. This is so pretty totally nice. Oj, oh, the rice is so beautiful. Oh my god. Wow. Yeah. Maybe one. Wow. <laughs> Come on, we I... are <laughs> <laughs> Następne. Eles estão cozinhando lá, tá incrível, realmente incrível. Eles estão cozinhando lá e eu fiz a minha salada pra de casa, né, como vocês viram. E aí eu tô fazendo a minha saladinha aqui, triste, ó. Na luz. E aí é isso. Eles vão comer uma comida maravilhosa indiana e eu vou comer uma salada. Mas tudo bem, a gente tá aprendendo dia a dia. a Oi, tudo bem? Hoje é um outro dia e a gente vai começar a gravar uma nova sequência de vlogs Então você vai conferir isso só amanhã Mas eu tô vindo aqui pra finalizar o vlog de ontem uh, Ficou um pouco confuso, eu acho Eu não vi ainda as gravações, as filmagens Mas eu acho que ficou um pouco confuso pra onde eu fui e o que eu fui fazer mas basicamente foi assim onde eu moro é a casa de uma pessoa que uma outra pessoa cuida para essa pessoa e essa pessoa que cuida ele é um artista e eu tive o prazer de conhecê-lo aqui por ter que vir arrumar algumas coisas e ele me convidou ele tem um jardim na casa dele que é incrível, incrível, a casa deles é, é realmente maravilhosa, o casal, né, a marido e a mulher e eu me senti tão bem lá, tão bem, tão bem, que eu acho que ficar gravando não seria a melhor opção primeiro, uh, eles nos informaram bem gentilmente que gravar o Jardim não era permitido e aí dentro, filmar dentro, se eu já não filme dentro da minha casa aqui mostrando, eu não ia filmar a casa deles mas era uma casa incrível, uma energia maravilhosa, foi uma tarde tão incrível tão, tão, tão, tão mágica assim, foi muito gostoso aí o que, que aconteceu depois? eles nos trouxeram de, dessa cidade, porque foi uma cidade a 40 minutos daqui e na volta eu parei e encontrei umas amigas, mas foi muito rápido a gente se encontrou, pegou a bicicleta e veio pra casa então ontem no final do dia não teve muita coisa pra eu mostrar então por isso que eu não gravei um, eu fiz eu, novamente o meu smooth quando eu cheguei em casa e aí aí é isso, acabou o dia então esse vídeo é só mesmo pra finalizar, e eu vou começar a gravar outro sobre o dia de hoje. Tô fazendo já um ovinho ali, então a gente já vai falar. Tenha um ótimo dia pra vocês, um beijão, tchau, tchau.